Nos últimos dias tem sido muito comentado o aumento da taxa de referência para os empréstimos de crédito à habitação, a Euribor, e o impacto que isso vai ter nas prestações de quem tem um empréstimo. É por isso que o vídeo desta semana é sobre aquilo que considero as três grandes diferenças que existem entre taxa fixa e taxa variável. meu nome é Nuno Moraes Cardoso e sou agente imobiliário, e produzo vídeos únicos com conteúdo diferenciado todas as semanas. Se tem interesse no mercado imobiliário, na sua evolução, se quer saber mais ou receber regularmente dicas sobre a compra e venda de imóveis, então deve subscrever o meu canal do YouTube agora. O objetivo deste vídeo não é recomendar a taxa fixa ou variável, mas simplesmente apontar aquelas que, na minha opinião, são as diferenças entre os dois tipos de taxa. Para obter conselhos de um especialista nesta matéria, deve consultar um intermediário de crédito certificado ou o seu gestor de conta, diretamente no seu banco. Voltando ao tema do vídeo, começo por explicar dois palavrões. Euribor, Euro Interbank Offered Rate, é uma taxa de referência e que resulta da média de todas as taxas de juros dos empréstimos feitos entre os bancos que estão na zona euro. E o segundo palavrão, o spread. Spread é a margem de lucro que o banco tem com o crédito à de habitação. Depois de perceber estes dois conceitos, é mais fácil entender as diferenças entre as taxas. 1. Um, o custo. A taxa variável, que é o spread mais a Euribor, é normalmente mais barata do que a taxa fixa, pois os bancos já têm a sua margem, o spread, assegurado. Na taxa fixa, essa margem, o que eles vão ganhar, vai depender das variações de Euribor. Quanto mais alta for a Euribor, menos ganham os bancos. Quanto mais baixa, mais ganham os bancos. E para se assegurarem, os bancos cobram mais por uma taxa fixa. Número 2. Estabilidade. A taxa fixa é constante e por isso mais adequada a quem quer saber sempre com o que conta. Já o valor de pagar na taxa variável depende da variação da taxa Euribor e com a inflação a aumentar é altamente provável que as taxas de juro comecem a aumentar. Número 3. O reembolso. Este é um valor que tem que pagar quando antecipa o, o prazo do seu crédito e também varia em função das taxas. Na taxa variável paga 0,5% de penalização, 0,5%. Mas na taxa fixa esta penalização sobe para 2%, sobre o valor do reembolso antecipado. Ou seja, se pensa vender a sua casa a curto prazo, a taxa variável é mais benéfica porque vai pagar menos. Mas se vai pensar ficar na sua casa muitos anos, então nesse caso a taxa fixa é perfeitamente válida para si. Espero que o vídeo tenha sido do seu agrado. Estou ao seu dispor para esclarecer estas ou outras questões relacionadas com o mercado imobiliário e, claro, acompanhar na compra e venda do seu imóvel. Para saber mais sobre o meu trabalho, vá a www.nunomoraiscardoso.pt Até ao próximo vídeo e até à próxima semana. Deixo-lhe o convite do costume. Vamos conversar?